Fala, galera! Sejam bem-vindos à Sala 401 e esse é o especial Jumanji. Para quem não conhece ou nunca assistiu, Jumanji é um filme que estreou em 1995 e surgiu a partir do livro infantil do escritor Chris Van Ausberg. A história gira em torno de um jogo de tabuleiro com a temática da selva onde toda vez que os jogadores lançam os dados, uma nova ameaça aparece. Estrelado pelo ator Robbie Williams, o filme marcou a juventude de muitas pessoas. E 22 anos depois, os fãs da trama tiveram uma surpresa, com a refilmagem Jumanji Bem-Vindo à Selva. Oi Spencer, o que, que é isso? Jumanji. Um jogo para os que buscam achar um modo de deixar o mundo para trás. São avatares. Você escolhe um personagem e vira essa pessoa no jogo. Qual que eu escolho? Eu acho que não faz muita diferença. Vamos jogar? É, o que tá rolando? Olha é da tua mão! Um filme de Jake Kasdan com um elenco muito talentoso. Como o do Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gilliam. Fiz uma análise dos filmes e encontrei aspectos que conectam e diferem os dois. No segundo filme, é notável a presença da evolução tecnológica. Jumanji deixou de ser um jogo de tabuleiro e virou videogame. Há uma melhora drástica nos efeitos visuais, que estão super realistas nesse novo filme. Traz também uma temática mais jovem, voltada para o universo dos adolescentes. Diferente do primeiro, que era mais infantil. Mostra ainda a influência da tecnologia nos jovens e o despreparo para lidar com a falta dela. O filme faz analogia com o videogame. Cada jogador possuía três vidas e, se perdessem todas elas, morreriam no jogo e não voltariam mais para casa. O primeiro filme se passa no universo real as ameaças apareciam magicamente no nosso mundo. Já no segundo, os jogadores são transportados para dentro da selva de Jumanji e só poderiam sair de lá depois que completassem, com sucesso, a missão do jogo. Diferente do primeiro, que os jogadores são eles mesmos, no segundo, eles são obrigados a escolherem personagens para jogar e acabam se tornando os próprios avatares no jogo. E cada um possui habilidades e características desconhecidas que vão sendo descobertas ao longo da trama. Durante a jornada, os aventureiros se deparam com as diferenças entre as personalidades reais e as de seus personagens. E lidar com esse conflito pode ser um dos seus maiores desafios. A moral dos filmes também se diferem. O primeiro fala da importância de uma boa relação familiar e de como a falta de atenção e de tempo dos pais pode afetar a vida dos filhos. No segundo, ocorre uma revisão de valores. Cada personagem tem a oportunidade de rever os seus valores e conceitos de vida. Agora vamos para o que cada filme tem em comum. Romance. Em ambos os filmes, dois jogadores se apaixonam imensamente. O Conflito Temporal. Personagens que ficaram presos no passado em Jumanji se deparam com uma realidade totalmente diferente quando voltam no futuro. Um vilão, no um antigo, um caçador que busca incansavelmente matar Alan Paris, interpretado por Robin Williams. E no novo, um mercenário com sede de poder, que queria controlar toda a selva. Os tambores, o que não poderia faltar em cada um dos filmes, e que não são um bom sinal. Toda vez que eles tocam, uma nova ameaça selvagem aparece. E esse foi o especial Jumanji. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe as nossas redes sociais. E se ainda não assistiu o filme, corre para os cinemas, porque o remake está muito divertido e repleto de ação, que vai te fazer pular da cadeira, assim como eu. Tchau!